E aí pessoal, aqui é a Paloma jogando nas ranqueadas Enfrentando a pequena Sakura Sakura é um personagem muito rápido Eu acredito que é o personagem mais rápido do Street Fighter Gosta de dar bastante farofa Estou aqui enfrentando Indo pra cima Pra poder Esperar uma oportunidade para poder enfrentá-la Que tá muito difícil Me engano Essa safada É Bonita a jogada dela, dando o Hadouk de cima e Shoriwuki depois... Calma lá. Segura meu especial. Tá... Tá pulando muito. Fica tá quieta. Tá demais. Farofa de novo. Que, é que essas can tinha pulando de novo farofano, calma que eu vou chegar mais perto. Olha, não deixou, eu ia dar meu pilão. Essa safada, ima que me rodou Não comentou, não comentou de. Round one. Agora eu vou ficar esperta, chegar perto pra dar minha jogada. Pra fazer minha jogada aqui. tá bater nela de novo. Com cuidado para não to tomar a farofada. Ó só! Ai. Fica quieta! Se segura o meu power! Morre essa peste! Fica <risos> pulando! Bem, agora fica fugido, né? Fica fugido Olha, bonito o golpe dela Foi rápido, me enganou, né? Entendeu? Como pode isso? Meu, ganha com essa farofa. Agora você vai ver no próximo. Final. Fight. Já deu o que que cedeu? Agora você vai ver. Para de fugir, peixinha! <risos> Caqueta! Ih. Vem, engole essa merda! <risos> Chegar mais perto aqui pra te agarrar. E acabar logo com essa festa sua. Pronto. Ah, não pegou. Deu errado ali. Easy, você vai ver o que é isso na sua cara. Agora. Calma aí. Segura aí, meu golpe. <risos> Round one. Fight. Agora na nega, vamos ver. Meu, tem essa. Vou para cima. Agora eu seguro o abraço do urso, o pilão dele. De novo, pra ver se fica quieta, tá demais, sua vadia. E morre! <risos> Agora ela tá com medo, né? que Eu não tô ligado que você vai querer vir com tudo. Vai pra lá, tá quieta, peste. Gente, que golpe! Não para, menina. Vai cagar pra lá, agora você vai ver. Forte. Me calar Me Calar que ainda não terminei Vá Farofa Tá ah, nítido Errou! Yeah. Yeah. So Surpresa Surpreendeu ninguém You win. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado Não deixa de se inscrever no canal E deixar seu like Até a próxima, tchau